Hey guys, it's up, aqui é uma cena da English Experience. E eu tô aqui com mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês, com expressões, gírias, com coisas que você utiliza de verdade no dia a dia em inglês. E me diz aí, você sabe como é que fala em inglês? Pra mim, tanto faz. A gente usa tanto isso no, no dia a dia em português, como é que eu uso isso em inglês? Como é que eu falo isso em inglês? Gente, a expressão correta é I'm easy.